Me diga qual é a importância que tem de você ser um criador comercial no sentido de suprir a necessidade dos criadores que são criadores amadoristas, que, que precisam comprar. Eu queria que você falasse para nós aqui a importância que tem no sistema o, o trabalho que você desenvolve com o um criatório comercial. Olha, é, eu vou dar o um meu ponto de vista nesse sentido, rapaz. É, tem algumas coisas é, que eu gostaria de falar. Não sei se vai agradar todo mundo, mas eu gostaria de falar isso. É assim, eu não gostaria que fosse da forma que é, na verdade, sabe? Eu gostaria que os criadores do Brasil é, em ambiente doméstico é, deveriam ter a liberdade de criar e o apoio dos órgãos que são responsáveis e incentivassem nós, criadores em ambiente doméstico, e fosse uma categoria só. E que essa categoria pudesse ser chamada de criadores comercial e ambiente doméstico Comercial. Pronto. Seria ideal isso aí. Não importava se a pessoa quer criar um, quer criar dez, quer criar cem ou um mil. Eu vejo que, que hoje, quem cria em ambiente doméstico está contribuindo com a natureza. né A gente tem vários meios aí que vêm prejudicando os bichinhos na natureza. São queimadas, são agrotóxicos. né Então, é, são vários fatores, se a gente for enumerar aí, são vários fatores que estão destruindo os bichinhos da natureza. E eu, eu moro aqui no sul, eu nunca vi um cuidar solto entende? Eu moro em Itajaí, Santa Catarina, eu nunca vi um cuidar solto Até dizem que tem alguma coisa, pode até ser que tenha realmente, mas eu até os nunca vi. Então, é, a gente procura sempre criar e preservar a espécie. E do mato, para nós, não é interessante. A gente gosta de ensinar o um canto para a clássico então, para nós, interessante é criar e desenvolver o um canto nele, uma aprendizagem e aparelhos que antigamente era fita, disco vinil, e hoje em dia foi para CD, agora cartão de memória, pen drive, então é, esse é o objetivo que a gente tem, né? E é um desafio muito grande a gente é, criar um pássaro e ensinar esse pássaro e esse pássaro se tornar um bichinho diferenciado, onde a gente vê cantar em torneios, como a gente viu esse ano, né? E isso muito nos alegra. Tem pessoas que podem achar que, ah, porque o cara cria crió, é ah, pássaro em gaiola tal, Quantos bichos, bichos que são mantidos em cativeiro, um cavalo, né, outros bichos mais, é, cada um gosta do que gosta, tem cara que gosta de moto, tem cara que gosta de carro, tem cara que gosta de ir pra praia, tem cara que gosta de tantas coisas, né, de praticar esportes, e para nós o um Curió é, um, é algo assim que é maravilhoso demais, né? essas pessoas entendessem o quanto a gente fica maravilhado em ver o um Curió, a o um Curió, desde que vem nascendo ali, sai do ninho por dois, três dias, daqui a pouco está é, comendo sozinho com 35 dias, e daqui a pouco está chorando, daqui a pouco está cantando, e daqui a pouco está indo para um torneio, e as pessoas lá é, chega a da dar ânimo na vida do, da, das pessoas. né A gente tem tanto prazer em ver um bichinho e criar com tanto amor, tanta dedicação, é, sem falar no investimento que se tem sobre isso também, né? Porque você quer sempre o melhor, né? Sem dúvida. é a pessoa que tem mais coragem. É, tem a pessoa que tem mais coragem de chegar lá e investir no bichinho melhor, mais qualidade, e a pessoa que tem muito dinheiro e não tem coragem de investir, isso aí é cada um, né, a gente tem que respeitar cada um, respeitar o outro, mas é, o prazer é muito grande, é aquilo que te motiva a viver, fora as outras coisas, é claro, que família, ter é Deus um no coração, é claro, né, mas respeitando as pessoas, mas aquilo que te motiva a viver, motiva a tu acordar, motiva a tu levantar amanhã de manhã e ir lá cuidar, ir lá no torneio, saber que o teu pássaro pode chegar lá e, e dar um churro de apresentação, como esse ano o Big C deu vários shows de apresentação, foi aplaudido em vários torneios, foi campeão catalinense disparado na frente, foi campeão sul-brasileiro, foi vice-campeão agora em Vinhedo, lá em São Paulo. Mas é, é, se as pessoas pudessem entender cara, o quanto isso é maravilhoso e não querer proibir, não querer dificultar, que cada pássaro que nasce no cativeiro é menos um que se tira da natureza e, e você vê quantos Pessoas que estão se dedicando nesse mundo de, de criação em ambiente doméstico. Então, do meu ponto de vista, deveria ser uma categoria só. Existe um CISPAGE nacional e esse CISPAGE nacional deveria ser todo mundo comercial. Pagaria ali uma taxa de transferência cada vez que fizesse e isso seria uma arrecadação boa para a União, não precisando ser da forma que está sendo. Entendeu? Alguns conseguem ser comercial, alguns não conseguem. É... Confesso que me facilitou muito né, com a atingição do comercial, porque eu posso criar quanto eu quero, a gente faz as coisas com seriedade, a gente manda fazer sexagem em laboratórios né, autorizados, certo, entendi. e isso é importante. Mas poderia ser assim onde todos pudessem criar é, de uma forma comercial e todo mundo ia ser muito mais feliz com isso, ia contribuir muito mais com a natureza também, que era ó, hoje, se nasce, um exemplo, né, se nasce 100 mil por no do Brasil hoje, poderia nascer um milhão, entendeu? Muita gente não quer se incomodar com muita burocracia e tudo, mas poderia nascer bem mais. Ô, Renato, e seria, e, re, e seria um milhão de pássaros que deixaria de ser tirado da natureza, né? Cada um que nasce em ambiente doméstico é menos um que se tira da natureza, entende? Então, se você tem mais facilidade em, em fazer a movimentação dessa negociação de comércio, daquilo que é legal criado em ambiente doméstico é sempre melhor as pessoas não vão precisar ir lá no mato pegar, eu não vou querer ir, não deve ir, mas então por isso tem que ser incentivado a criação em ambiente doméstico. É, coisas erradas existem em qualquer meio, em qualquer segmento, entendeu? Mas aí assim, puna quem merece ser punido, e não Sem os criadores como se fosse qualquer um, isso não, porque os criadores são pessoas de bem, são pessoas trabalhadoras, né? Então todo segmento tem um bom, tem ruim Mas não pode punir quem está fazendo a coisa certa Quem gosta de fazer a coisa certa E cada vez mais né, tem tido essa conscientização né, Dos criadores amadoristas também tem se conscientizado De manter um plantel legalizado, tudo certinho, tudo bonitinho, né?